Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre o Pokémon, mas de uma maneira ruim, que é sobre os MOBA. <risos> Cara, véio, é muito engraçado como as coisas são, né? Pokémon aí, a detenção dos direitos autorais de criação de conteúdo gamer da franquia Pokémon é basicamente da Nintendo, né? A gente tem os jogos Pokémon lá na plataforma da Nintendo que são bons até certo ponto, mas eles vêm caindo, conforme vai passando o tempo, a progressão de qualidade dele piorou bastante, né? Então é um jogo que tinha uma qualidade até interessante alguns anos atrás, né? Mas ao longo do tempo vem decaindo e vem decaindo é uma progressão aí que a gente não gostaria de ver, né? Até porque Pokémon é uma é uma série assim muito vasta, né? Um universo muito grande. E que tem bastante conteúdo para ser trabalhado de uma maneira artística, de uma maneira bem interessante dentro dos jogos. Porém, aí acaba que a Nintendo não faz, não está fazendo, por enquanto, um serviço tão bom assim. E agora, como se não bastasse, eles vêm para o mobile, né? Mobile é a segunda praga maior do mundo, parece. Porque agora tudo vai ser mobile. E aí, Pokémon, ao invés de ter um grande jogo, um jogo, é, assim com uma história interessante, com gameplays interessantes, com alguma coisa realmente grande, vindo por parte das outras empresas aí, concorrentes do mercado, não. Vai vir para, os, para o celular, né? Na verdade, já deveria ser proibido fazer jogo para celular há muito tempo, porque realmente não funciona. Então, a partir do dia 22 de setembro aí, é, esse Pokémon Unity, o MOBA de Pokémon, chega aí. Para download para Android e iOS, né? É, do, teve o pré-registro de 18 de agosto e a gente conseguiu ver alguma coisinha de como vai ser o jogo. Cara, é um, é um, é um mobile de celular qualquer, só que tem a esquisinha do Pikachu, tá? Assim, é, dá, dá desgosto, sabe, de ver esse tipo de coisa. Dá, é realmente. Parece que aquela, aquela, aquele fio de esperança que a gente tem com relação aos jogos vai se esvaindo cada vez mais a cada lançamento desses que eles fazem, a cada anúncio desses que eles fazem. Então, é assim, é, é, é uma canseira e, e mais ainda, né, a gente vê que ao invés da, da Nintendo fazer um serviço realmente interessante, ela é quem tá, tá cabeceando aí, né? É, vai ficar disponível de forma gratuita lá pro Nintendo Switch. E, aí de, e também para os dispositivos Android e iOS. Aí isso, isso gera né, um ar competitivo muito grande dentro do mob e tal. Mas, cara, é sério que você vai competir pra isso? É sério? Cara. Olha, eu vou, vou dar o meu relato aqui pra vocês. Eu eu quando eu era mais novo eu nasci no na década de 90 né não sei se você sabe então eu peguei lá o Warcraft Warcraft 3 né E aí a gente tinha a expansão Frozen Throne e foi dali que nasceu o MOBA por assim dizer né de uma das fases lá do Dota então eu peguei essa fase de, de início do, do MOBA e na minha época era interessante justamente por causa da complexidade. Porque você tinha um jogo extremamente complexo, que não tinha tradução, era em inglês. E mesmo que você quisesse jogar ele, exigia, não tinha é, YouTube na época, né? não, não tinha nada do que a gente tem hoje. O que a gente tinha mais ou menos assim, era alguns blogs, a maioria em inglês. Então se você quisesse aprender a jogar um jogo desse, é, não só o, o, o nível de habilidade técnica no, no teclado e mouse, né? Mas exigir um nível de habilidade mental, um nível de habilidade é, cognitiva muito grande para você conseguir desvendar ali do que se tratava isso. Uma barreira era a língua, o inglês... a o Brasil nunca foi é, bom em ensinar inglês na, nas escolas, né? Então a gente tinha essa dificuldade. E segundo, porque era algo extremamente novo. E aí a gente realmente jogava bastante MOBA. O Dota, né? No caso. Então a gente tinha que aprender sobre os heróis, a gente tinha que aprender sobre, o, sobre os equipamentos. Hoje é parcialmente igual, cara. Porque você né, ainda tem que aprender sobre os heróis, Aprender sobre os equipamentos. Mas se tornou tão simplório o processo. Tão... É, sabe aquela coisa assim que é só pegar e fazer? Então hoje um, um menino aí. Um, um rapazote aí daqueles... Bem tranquilão. Pega um, um, um MOBA desse aí. E em uma semana ele já tá masterizando o jogo. Então é, acabou-se... Qualquer tipo de dificuldade que existia nos MOBAs antigamente. Não existe mais isso. Não existe uma curva de aprendizado. Não existe nada. Não existe nada de nada. É só você bater a cabeça no teclado e ficar jogando, jogando, jogando. Então assim, no meu ponto de vista, cara, você não deveria perder seu tempo com isso. Pokémon. Eu não vou falar nada a respeito da franquia. Quando eu era pequeno eu assisti muito Pokémon. Era muito bom, a gente tinha aquelas cartinhas, tudo que era relacionado a Pokémon a gente gostava muito, né? E até hoje eu gosto, eu acho muito interessante, é muito legal, né? Então a franquia Pokémon é uma franquia muito, muito da hora. Para mim, mim, poderia ter diversos jogos de Pokémon aí, para diversas plataformas, eles deveriam sair de, logo aí da, da Nintendo, né? E ir para outras plataformas para ver se a gente tem um jogo decente. Quem dera se a gente tivesse um jogo decente, né? Não sei se vocês vão lembrar aí, mas... É, a gente tinha um, um Digimon, cara. Um Digimon de RPG. É, que era muito bom. Digimon 3. <risos> tinha Digimon 2, Digimon 3 lá no, na época do Playstation 1. Quem é da minha época aí lembra. E o jogo era muito bom. E eu ficava me imaginando. Por que não ter um Pokémon assim? Imagina um Pokémon no nível, por exemplo, do Final Fantasy VII e massa que saiu aí para PlayStation 4, PlayStation 5, né? Então são coisas que a gente que a gente fica só no, na esperança, cara, porque nunca vai acontecer, porque a mediocridade se instalou aí na, na, na nas plataformas em geral, no, no no mercado em geral de games e é isso aí. Quanto mais medíocre for o jogo, é melhor para para todo mundo parece, né? Aí o, o consumidor, ele não tem nenhuma preocupação de aprender nada. É, a empresa vende fácil. E aí todo mundo sai ganhando. Menos a gente que realmente gosta de jogo bom, né? Então é isso aí, galera. Vê o que, que você acha aí. Deixe nos comentários o que, que você acha a respeito disso aí. Para mim é parcialmente bom, parcialmente ruim. É bom que tenha mais jogos de Pokémon, mas ao mesmo tempo é um jogo péssimo, né? Então um grande abraço para todo mundo e até mais.